Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito, mas muito interessante. para mim, na verdade, acho que é o tema mais interessante que a gente já trouxe, pelo menos até agora. Que é exatamente essa nova onda de, de jogos de tiro que estão sendo desenvolvidos por uma única pessoa. <risos> Beleza, guerreiros! Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth, hoje eu estou aqui com o Cascado, mais uma vez, Cascado já virando sócio aí do nosso papo tático. <risos> a gente está aqui, como todas as sextas-feiras aí, às 21 horas, né? Estamos aqui para poder debater, para poder conversar a respeito do, dos temas aí. Nem sempre debatendo, já que muitos temas a gente concorda, né? Mas às vezes a gente discorda também de algumas coisas e tal e não tem problema nenhum. A gente está aqui para poder trazer as nossas opiniões mesmo. E hoje, como vocês já notaram aí no, no título, na capa, enfim, tudo mais...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 mais elaborados né principalmente mais do que os de antigamente então até meio que parece uma loucura assim a gente imaginar que uma única pessoa possa desenvolver um jogo nesse nível inclusive alguns jogos que a gente vai citar aqui realmente tem nível de AAA assim uma coisa realmente absurda então eu acho que é uma uma excelente pauta para poder a gente trazer aqui né Vamos começar aqui o nosso papo tático com o primeiro jogo, né? Vamos colocar logo em pauta aqui o primeiro jogo que a gente vai abordar, que vai ser o Road to Vostok. É, esse aqui eu acho que é o melhor jogo para a gente começar aqui com o nosso papo tático, porque além de ser um jogo bem promissor, ele é o único dentre esses aqui, que já está disponível para ser jogado, inclusive, né? Se você tem um PC aí, é, basta entrar lá na Steam, tem lá uma demo dele para poder testar agora mesmo, inclusive tem é, vídeo dele aqui no canal testando, falando a respeito dele, é um jogo super interessante, um jogo que mistura vários elementos aí, elementos de, de Stalker, elementos do, do, do Metro, do Tarkov, né? Ele tem uma vibe muito Tarkov, né, aquela gameplay mais pesada, a movimentação, assim, as armas e tal, a balística. Ele lembra bastante Tarkov nesse sentido. E aí, Cascada, o que, é que você acha? Não sei se você já chegou a, a jogar esse jogo. Se não jogou ainda, já fica aqui a recomendação, porque olha... Cheguei, cheguei a testar o jogo. Né? Na, até na época, acho que eu não, não me recordo muito bem como é que foi a questão do download e tal. Porque geralmente quando o jogo está sendo... Né, desenvolvido, alguma coisa assim, às vezes tem esses problemas, né? Uhum. Mas, assim, a, a minha experiência em geral com ele, eu, eu não, não tive uma experiência tão boa porque tava trancando muito a imagem pra mim, né? Hum, Tinha entendi. muito stutter e tal, então não tive, assim, uma experiência muito boa em função disso. Mas a ambientação dele eu achei interessante, bem interessante, porque realmente remete a, a jogos como Stalker, né? Sim, e, sim. E Stalker, nossa, é jogaço, né? E eu achei interessante desse jogo, né? Que ele é desenvolvido por russos e, claro, aquela questão um russo. ser pós-. <risos> um é, por um russo. É, eu falei russos em geral assim, porque é um russo. E é uma, uma zona pós-apocalíptica. E, curiosamente, né, para trazer para os momentos atuais, né? Seria na fronteira, na fronteira entre a Finlândia e a Rússia. né, Então, interessante que eles trouxeram exatamente assim uma. Eles não, ele, né? Ele trouxe, assim, o desenvolvedor trouxe essa questão de conflito, né, entre fronteira, né, e a questão da sobrevivência, né, o que é algo bastante peculiar, assim, quando se trata de jogos russos, que tem também no Xenoblite, né, tem algo, assim, bem parecido. Uhum. para um jogo desenvolvido por uma única pessoa que tá em estágio alfa, ainda nem no Beta entrou ele tá muito redondo, muito redondo mesmo, sabe? Dá para você jogar direitinho, tem um mapa só, tem uma área ali que você pode explorar e tal, e aí você pode, é, você pode jogar com ou sem NPCs, se você quiser para poder dar uma testada. Os NPCs são bem agressivos, diga de passagem, né? Você vacilar, você, você toma mesmo deles. Acho que vai dar muito certo, né? E, inclusive eu torço para que dê muito certo. Porque esses jogos, assim, eles, eles trazem o que tem de mais criativo na mente do desenvolvedor, né? O cara, o cara sozinho, muitas vezes a pessoa pensa assim, porra, mas esse cara aí, o cara sozinho fazer um jogo e tal, mas é exatamente aí que tá a questão. O cara sozinho, ele pode pôr pra fora aquelas influências dele, sem necessariamente estar tá cheio de amarra, como, como um estúdio, uhum. né, normalmente. O estúdio é cheio de amarra para todo lado, é investidor, falando que não pode isso, que pode aquilo. Tem um monte de gente colocando o dedo ali, é diretor disso, é diretor daquilo. Ah, porque fulano disse que a grana tá curta, não dá para fazer. Ah, porque a gente tem pouco tempo, não dá para fazer isso. Ah, porque os acionistas não querem isso, porque, sei lá, vai, vai pegar mal. Então, assim, querendo ou não, o cara sozinho, ele pode fazer o um negócio, assim, não totalmente, né? mas... Praticamente do jeito que ele quiser. É, desimpedido de qualquer é, tipo de opinião, exatamente. é fora, né? No uhum. terceiro, né? Beleza? Vamos dar continuidade aqui. A gente acabou de falar sobre o Road to Vostok, então vamos continuar aqui porque agora a gente vai falar sobre um outro jogo igual, igualmente interessantíssimo que é o Direct Contact. Esse Cara, esse jogo aqui, ó, deixa eu falar vocês. Esse jogo aqui, ele despertou muito a, a minha curiosidade quando eu vi, assim, primeiramente, né? Era um, era um jogo bem desconhecido aqui da comunidade brasileira. Porque, assim, apesar de ser um jogo de, de tiro tático super interessante, como de fato eu trouxe aí depois e tal, ele era só mais um jogo, digamos assim. Né? Era só mais um jogo que estava sendo desenvolvido. Estava sendo desenvolvido por uma única pessoa também, assim como o Road to Vostok. Só que ele não tinha, né, aquele, nenhum apelo, era, era só mais um jogo, né, mais um jogo de tiro sendo desenvolvido por um cara aí e tal. E aí, eu, eu comecei a pesquisar especificamente sobre esse jogo, para poder fazer o vídeo que eu fiz sobre ele, né. E aí, fuça uma coisa daqui, fuça outra dali e tal. Cara, eu acabei descobrindo que o cara que tá desenvolvendo o jogo, o único cara, diga-se de passagem, né, um cara só, era um brasileiro, que não estava não morando no Brasil tal, há muito tempo. Mas o cara era brasileiro. E isso, eu falei, nossa, cara, isso aqui é uma informação super importante. Porque eu fui repassando todos os vídeos. Não eram muitos, na verdade. Né? Acho que só tem antes do meu vídeo do vídeo que eu postei é, só acho que só tinha uns três vídeos e aí quando eu vi esse detalhe eu falei cara esse é um detalhe que faz toda a diferença e que ninguém tá falando e aí eu baseei exatamente meu vídeo em cima dessa informação e aí quando eu trouxe essa informação aí sim aí sim o jogo ele ganhou muito mais atenção por parte da, da comunidade brasileira né o vídeo que eu fiz aqui inclusive deu uma viralizada hoje ele já tá com mais de 60 mil views aí. Você chegou a dar uma olhada também, cascado no, no direct contact? Já conhecia? Conheceu depois do, do vídeo aqui? Conta aí para gente. É, eu conheci sim. Foi através de um, de um amigo lá do meu esquadrão, o Stalker. Ele achou o vídeo e começou a, a exibir no Discord para mim. Eu, Pô, o que, que é isso aí? Parece Ghost Recon, mas em primeira pessoa e tal. E, e a pegada seria basicamente isso, né? Um jogo que seria um meio de campo entre um simulador como, digamos assim, um arma, um ground branch, e um, um jogo mais arcade como um, um Ghost Recon, né? Uhum. E achei interessantíssima assim, a forma como tá, tá, foi feita a gameplay, no, a forma de infiltração na casa, as animações, a balística. O jogo realmente é muito interessante, ele tem vários aspectos interessantes. E a partir disso até eu fiz contato também com, com o desenvolvedor. É né? Engraçado que a gente fez caminhos diferentes, né? Eu acabei no, no, no Discord dele, conversei um pouco Ele até me, me passou um vídeo pra exibir no meu canal E eu acabei, em função das coisas da época do, que eu tava fazendo Acabei deixando pra trás e eles têm novos vídeos, né? Então aquele vídeo nem acabei postando Mas, realmente, o jogo assim, ele é muito promissor né? Eu realmente espero que dê muito certo esse jogo Porque vai ser uma novidade, né? Trazer um jogo que seria um meio de campo entre um simulador e um arcade, ele pode reunir o, o bom dos dois mundos, né? E acho que a proposta seria bem interessante. E ali eu também eu achei curioso a forma como eles colocaram as, as animações, porque eu, pelo que eu me recordo do, do primeiro vídeo que eu vi, eles tinham que ir atrás de um VIP. E depois eles chegam lá e acho que ele tá batido numa banheira, uma coisa assim, não me lembro. Ou num quarto. E, e aí tem sangue pelo local, tem, tem forma de como quebrar o vidro pra tirar e tal, tem alguém que pode ficar... O inimigo pode ficar na janela te espreitando para tirar. então achei muito bom assim a proposta, né? Vamos para o nosso próximo jogo aqui, por quê? Porque o próximo jogo, olha só que interessante, esse aqui também tem história, viu? O próximo jogo é o Spectrum, esse aqui com certeza é que o pessoal vai ficar sem entender nada mesmo, porque esse jogo aqui é, é igualmente, tá, tá rolando as gameplays aí, né? Eu fui baixei as Gameplays, coloquei aqui para poder a associação ficar melhor. Né? É, então esse jogo aqui ele é um jogo que está no estágio mais inicial, digamos assim de desenvolvimento, só que também ele tem chamado bastante atenção pela atmosfera, né? ele Tem essa vibe aí Splinter Cell, Lembrando que todos os jogos que a gente está comentando aqui, todos esses jogos tem vídeo aqui no canal. Eu falando sobre eles aí, dando mais detalhes sobre eles. Então, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre cada um desses jogos, é só pegar o nome aí, anotar ou depois dar uma olhada na live, beleza? É, e esse jogo aqui, ele mostra uma outra coisa que... Eu até falei agora há pouco aqui, que é em relação a essa qualidade dos do jogos indie, né? Essa qualidade dos jogos que estão sendo desenvolvidos, mesmo por uma única pessoa. Interessante isso. A gente estava falando agora há pouco aqui sobre a questão da liberdade criativa. Então, pare para pensar. Dificilmente uma desenvolvedora grande iria apostar num jogo como esse, por exemplo, né? Só que aí o cara desenvolvendo só... Ele, ele pode apostar nisso, porque é um projeto dele, né? Uma coisa realmente que ele não está não se importando se vai ser um grande sucesso, se vai dar muito dinheiro e tal. Né? igual uma grande desenvolvedora que logicamente vai focar muito mais nisso, porque tem funcionários para pagar aquele negócio todo e tal essa gameplay que tá rolando aí é uma gameplay do Blue Drake esse, esse vídeo aí, na verdade esse jogo ele foi apresentado pelo Blue Drake, o cara que, que tá desenvolvendo o jogo procurou o Blue Drake para poder mostrar a ele o jogo, né? para ver se ele tinha interesse em divulgar e tal e aí ele acabou realmente fazendo um vídeo a respeito, falando um pouco e tal, e eu vi também o vídeo lá no canal dele e fui correr atrás de mais informações aí. Um jogo que eu achei super interessante, um jogo de espionagem. Como eu disse, ele tem. Ele passa muito essa vibe meio Splinter Cell, assim, só que em primeira pessoa e tal. Ele tem umas mecânicas legais, ele tem umas mecânicas ali de pra poder entrar nas portas, tem a questão do, do relógio e tal. O gráfico também achei legal e tudo. Lógico que tudo muito inicial, né? Mas, como eu disse, tá sendo desenvolvido. É, Quando como ele aí... falou, eu vi também no canal do Blue Drake, depois eu vi no teu canal, né? E, cara, achei bem interessante, né? Porque realmente, até pelo traje que tá aparentemente sendo vestido, é, lembra Splinter Cell, né? As cores também, assim, o, a, o ambiente, lembra um pouco né? como é o, os últimos, né? Splinter Cell. Então, achei. Vibe, interessante... Tem uma vibe muito Splinter Cell, né? Sim, sim, é, e é focado em furtividade, né? Porque, uhum, sim, sim. pelo visto, ele só é munido de pistola, não vi uma outra arma. Não me lembro se tem alguma outra arma, mas <risos> os inimigos estão melhor equipados, né? Agora, o que eu não gostei. Né, que eu, eu gostaria de, que fosse mais realista, é pegar essa arma virada. né? Pegar uma virada assim, que é o que o, até o, foi feito, acho que no Blacklist, do Sprinter Só Blacklist, né? não tem, os operadores não costumam pegar uma assim, porque a, a, o caimento da bala é diferente. né? Tem alguns aspectos do cenário que lembra muito o Double Agent. Não tem as torres ali, as escadas. Achei bem interessante. Sim, sim. Mas eu acho que ele ficaria aqui aqui já viajando um pouco aqui, sei lá, uma sugestão, eu acho que ele ficaria maneiro mais naquele estilo de gameplay como se fosse aquele o Vegas, né? O Vegas 1 e 2, o Rainbow Six, aquele ah, que, sim, que ele é em primeira pessoa, mas quando você entra em cover fica em terceira, esse tipo de coisa acho que dá uma dinâmica legal. Tem um tem um outro jogo também que é assim, é o Deus Ex, né? O Deus Ex Deus também Ex, é assim. Isso. Quando você entra em cover, fica em terceira pessoa, acho que dá um, dá um charme legal isso para o jogo. Eu acho que ficaria maneiro. Se ele quisesse adicionar isso aí, acho que ficaria bem interessante. Muito provavelmente não deve ter. Enfim, a gente sabe como é. né? É complicado. Para uma pessoa só fazer as coisas, é, é tudo sempre muito complicado. Mas que ficaria maneiro, ficaria. Isso aí é verdade. É. Beleza, beleza, é, vamos lá, vamos pro próximo, né, vamos pro próximo jogo aqui A gente acabou de falar aqui do Spectrum, que é um outro jogo aí que tá sendo bem aguardado E esse agora, olha só, vamos, vamos ver o que, é que a gente faz aqui Porque esse jogo aqui que a gente vai falar agora, ele é, ele é mais misterioso, viu Eu até coloquei aqui como chamada dele, projeto sem título, porque o jogo não tem nome Olha só que, que coisa <risos> Curioso, ele, né? ele nem tem nome é, Enfim, eu deixei ele aqui por último né, Pra poder a gente falar Porque, como eu disse Ele foi um dos que ganhou mais visibilidade Exatamente por causa Daquele vídeo que viralizou lá no Twitter Teve mais de 9 milhões de visualizações E tal Ah, lembro sim, lembro sim ah, Tanto que ele tem uma, assim. tem uma, uma câmera Que no peito, né? parece que é uma lupa Um formato de lupa Que ela... Ela se estende para os cantos, né? Que nem aquelas, aquelas câmeras de ação de GoPro e tal É, é, é, é, é esse, bem né? Maneiro, bem maneiro E aí, ó Essa gameplay aí, cara isso aí foi uma coisa assim, deu uma polêmica absurda, porque tinha muita gente dizendo, não, isso aí é, isso aí não é gameplay, isso aí é um, é um vídeo real. Isso aí é alguém metendo bala nos outros aí e tal, tá bem? Tá, tá bem realista. Tá bem realista, bem realista. Só a forma como cai o corpo do inimigo ali caído que dá pra é, ver é, que é, não é. É, verdade, é verdade, Mas assim, Mas tá no, muito ge realista no o geral, restante. no geral ele tá bem realista, bem realista mesmo. Sim, sim. E gerou, gerou assim uma polêmica absurda, porque e o pessoal se divide. Aí metade do pessoal tava dizendo que era que era fake, que era, enfim, era um cara tirando e tal e dizendo que era uma gameplay e metade dizendo que não, que era um jogo, nossa, que jogo realista, incrível, não sei o que e tal, aquela coisa toda. E realmente tá muito realista, principalmente a uhum. movimentação. É. Tá parecendo a movimentação de uma pessoa mesmo, né? Mas. E era provisor, né? Se... É, pois é. Se por acaso tiver novidade, pode ter certeza que eu trago aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima.